Ok, o que que eu faço, velho? Calma, calma, calma, calma. Será que tem alguma coisa aqui dentro que vai me ajudar? Podia ter, seria bom. Chave de fenda, chave de fenda, ok, ok. Isso provavelmente vai me ajudar. Ai que fofinho esse Glam Rock Freddy, fofinho. Aqui, boa. Ai meu Deus, ok. A Venny tá vindo, a Veni tá vindo, a Veni tá vindo. Ai meu Deus, o povozinho chato eu da porra. meu Deus. Yet. Será que ela aparece nas câmeras? Você Quando Eu acho que ela não aparece nas câmeras, porque ela é meio... Are Sobrenatural, sei lá Ou será que ela aparece? Porra Calma, ok, qual que é a minha missão? Chegue ao átrio antes que venha, encontre você Gregory. Gregory. Prédio, Fred oi, Prédio. oi Se você conseguir come to o Roxy Raceway segundo Eu boxes so para você <risos> <risos> Mano, ela fode todo tipo de conexão e aparelho eletrônico, sei lá Será que ela vem aqui pra cima? Roxy Raceway Roxy Raceway hum, Roxy Raceway Ali, achei Engraçado, né? Olha o espaço que tem aqui, mano. Por que, que o moleque só não vai? Are you fun yet? Ah, nem ferrando que ela tá aqui, mano. Mano, foda esses robôzinhos aqui agora, velho. Vai, Gregory. Ai, meu Deus. eu vou ter aqui. Ah, ele achei que ele ia dar a voltinha certinha aqui. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tudo certo. Eu vi que tem um ponto de save ali. Eu vou passar ali. Ok. Levemente assustador esse lugar, cara, era pra ser aqui? A atração está temporariamente fechada, por favor aproveite outra atração oh, tem uma cartinha, cartinha, cartinha porque que tudo demora tanto pra pegar, tem que carregar o ciclo inteiro ali, velho. que ódio o que está acontecendo de novo? reclamação de cliente. Por que vocês reabriram? Todo se lembra do que aconteceu com aquelas crianças? Caralho, irmão. OK. Pesado. Na moral, na moral que eu não tinha visto essa porta abrindo, velho. Beleza, beleza. Parabéns, bone. Nossa, senhora, minha inteligência às vezes me preocupa. OK, temos aqui uma caixinha. Balão da Roxy. Ok. Robozinho pilantra aí. Robozinho pilantra. Não vem aqui não, pelo amor de Deus. Tá. Vamos passar pra cá. Vai robozinho, vem, vem, vem. Oh shit. Merda, Merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda. não precisava ter pego esse caminho, inclusive Podia só ir reto, eu sou muito asno Ok Tá O que, que é isso? Hum. Cadê as caixinhas? Cadê as caixinhas do Fredão? Nossa, que confuso, mano Ok, será que Será que é aquelas caixas empilhadas ali? Vai, robozinho, passa Passa, não me olha Vai, Gregorio, vai, vai, vai, vai, vai, vai. É isso mesmo, foda-se. Ok. Hum. Eita, Fredão, o que aconteceu? Não! Freddy, are you okay? There you are. I was so worried. I waited and waited for you. I missed the hourly recharge And have been trying to get down to parts and service. I think something is wrong. Is there anything I can do? Help me, Mimi, Get to parts and surface. Of course I will. How do we get there? It is down under the main stage. Normally the stage lift takes me down there after every concert. That is really the only way I know how. Use that door behind me, Mimi. It will take you to the rehearsal room on the other side of the building. Look for a backstage pass and find a way to turn on the lift. Good luck, superstar. Entering rest mode. Não. Okay. I'll do my best. Okay, okay. Um passe para os bastidores. Beleza. Essa aqui no caso. Vamos salvar. E pegar a lanterna? Vamos lá, Are you ai, lost? véi. Puta merda, Roxy. Você de novo, véi. Mano, eu não entendo. Na verdade, tipo, às vezes rola uma frase de um animatrônico do nada. Parece que ele tá pertinho Aí, ó, às, às vezes parece que ele tá longe Mas você não vê eles nunca... Ok, agora ela tá aqui de, de verdade Eu ouvi o passo dela então Foi só a frase Passar Beleza Tá, qual que é a missão exatamente? Uh, encontre um passe para os bastidores na sala de ensaio Tá, a Roxy tá bem ali Aí, robozinho Puta merda. Ai, caralho, nossa, eu levei um susto de novo. Não só com o robôzinho, mas com o barulho que fez depois, velho. Entra aí, entra aí. não me encontra aqui. Sneak away, little coward. Nossa, velho, entrei em choque. Ela me viu. Ela sabe que eu tô aqui. Diga. Você não pode ganhar eu odeio esses robôzinhos X9, velho. Ela tá bem ali, ó. Ou não? Ah não, tá lá na frente. Eu vou ter que dar a volta nessa prateleira junto com esse robô aqui. Ah não, ele não vem pra trás, dela. Né? Ok. Roxy. Ok, ela deu a volta. Calma. Droga! Vamos out! Ela vai dar a volta de novo, Eu vou ter que... Tem que ficar rodando em volta disso aqui. Tá, vai lá, Roxy. Ai, meu Deus, tem um monte de coisa na frente, mano. Ela não me viu, ela não me viu. Ok, tá tudo bem, tudo bem. Não vem pra cima de mim, não, velho! Filha da puta, mano! Meu Deus, ela tá vindo ali! Merda! Merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda! Na moral, velho, x9, mano. Odeio esses bichos, velho. Tá, mano, beleza. Como é que eu vou passar? Ah, eu tenho que esconder aqui, ó. Vai, passa aí o robô. Vai, passa, passa. Ai, meu Deus, tem mais robôzinho, velho. Foxy que saudade do Foxy, mano Pinhata do El Chip El Chip não era um jogo Que o Scott Calton fez Antes de fazer os FNAFs Um jogo horrendo Inclusive, bem, bem bizarro Nossa, que saco essa parte, velho aqui, vai, ô, oh, dupla personalidade sequelada. Que isso, Olha só, um bom esconderijo aqui. Meu Deus, esses robôs, velho. Vai, passa logo pro outro lado. Véio. Segura da Glamtik, nossa, queria. Freddy disse que eu posso encontrar um de backstage por aqui em algum lugar. Eu sei, Gregory, não precisa ficar repetindo as coisas. Eu sei que é um jogo e tal, e as pessoas de jogos gostam de ficar conversando sozinhas, mas relaxa. É, é a sala de ensaio. Como o Fred havia nos dito. Deixa eu só recarregar essa lanterna. O que, que tem aqui? Passe para os bastidores. Ok. É isso que eu tô procurando, velho. Aqui. Por favor, seja isso. Agora eu deveria ser capaz de encontrar os controles de Vambora, vambora, vambora, vambora. Que fofo esse desenho deles, véi. Eita, voltamos pra cá. Beleza. Esse barulho, velho Tá, o controle do elevador. Esse aqui, meu Deus. Indo logo em direção a essa desgraça desse som. Um elevador pra cada animatrampo, será? Meu Deus, é muito caminho, velho Ok, aqui é o mesmo lugar É, aqui também Cara, por que a sua voz é tão alta Como se tu estivesse aqui, do meu lado? Ok, isso, isso eu acho que é um bug desse jogo, mano Na moral É muito mal colocado a profundidade da voz do personagem, mano, não faz sentido nenhum. Tá, mano, eu suponho que você tem alguma coisa para fazer aqui dentro, velho. Aqui. There's something else in here. What's this? It looks old. Gregory, What did you do? Something happened. But it is a... Communicate again. I think you fixed my signal. Thank you. I can see you on the monitor. I didn't think you could stand up. Consider it a second wind. Freddy, I see Roxy and Monty on the cameras. They're both coming to the office. Do not let them in. The security doors are equipped with electrical deterrence. If you see them banging on the doors, hit the appropriate button. The shock should stun them. Okay, but não, Ah, right tá, mais um momento para eu ficar out. aguentando enquanto o vem. Meu Deus. Meu Se me puxa o botão em frente monitor correspondente. É uma... Tem que fazer a prova do Enem para passar esse bagulho, mano. Sai fora, Vanny! Ok... Ela tá batendo nessa aqui... Será que ela toma um choque? Não fez barulho, não. Cadê o Fred? Cadê o Fred? Fred! Como é? Onde eu aperto, Fred? eu aperto aqui, Fred. Boa. Certo. Calma, Fredão. Calma, calma, que tá difícil, velho. Cadê você, meu amigo? Me? Tô te procurando, Fredão Cadê você, amigão? Aqui Over here. Onde, Fredão? Onde que você tá, amigo? E você... Tá nessa aqui Fredão, calma, calma que tá foda, velho. Onde é que você tá, Fredão? Aqui. Fred? Boa. boa oh, garoto. You saved me. I'm so sorry. I couldn't find any lift controls. All I found was this disc. Segue-me no atrium. Esse é um disco de programa para o show de stage show. Se você usar no sound booth, você deve estar capaz de fazer um programa de showtime, que ativará o lift. Tá, ok. A gente vai fazer o showzão do milhão aqui, velho. Bora. Você tem que achar onde que a gente coloca o disco, né? Ô oh, Fredão, você tá bem, querido. Vai Fredão, leva nós, leva nós. Com dor de barriga, Fredão Eu sei como é que é, mano Eu fico desse jeito assim também, velho Dá pra bater a cabeça aí, bicho grande da porra Tadinho, muito ruim ver ele zoadão assim, velho Esse Fred é tão maneirinho Eu espero... Ai, meu Deus, nem lagou Eu espero de verdade Que ele não traia a gente em algum momento, velho Eita, chegamos aqui no palco, Gregory, que travou tudo esse agente mais systems are failing go to the sunroof on the third floor balcony run the performance program on that disk then meet me back on the stage please hurry you do not have much time it is almost the end of the hour or i will wait here okay freddo okay okay vamos lá terceiro andar meu deus a gente vai ter que passar por um labirinto de robôs chato. Cara.